Marketplace tudo vende, e vende de tudo em Marketplace. A gente vai fazer a live com a RD Marketplace. Muitos de vocês eu sei que já estão lá, porque a gente tem recebido feedback dos nossos sellers aqui que já estão rodando dentro da RD, né? Mas a RD Marketplace é um Marketplace nichado, focado em saúde e beleza. E aí assim, mesmo nichado, saúde e beleza é bastante coisa, né? A gente sempre fala, e a Maria vai trazer vários exemplos dentro de tudo isso. Mas hoje a gente trouxe um tema diferente, que é a nossa ideia é a gente falar sobre como performar a loja. Porque muitas vezes, eu vou me colocar como seller aqui do meu lado, tá? E a Maré vai trazer os pontos, porque ela tá aqui para ajudar a gente, na verdade, a vender mais e mais rápido. Então, muitas vezes, a gente pula etapas e a gente não faz tudo como tem que ser feito. E a gente, naturalmente, não performa como a gente deveria performar. A famosa base que a gente sempre fala aqui é de muito tempo, né? A Maré vai dar todo o histórico dela antes dela começar, mas... A gente está aqui com a Maressa. Vocês vão ver eu falando Marê, que eu vi a Mandinha falando Marê e agora eu estou falando Marê também. Mas a gente está com a Maressa, ela tem mais sete anos de experiência em Marketplace. Passou em grandes players do mercado também. Então, uma coisa que a gente sempre reforça é a qualidade do time da RD. Né? Então, tem cara, muita gente boa, que tem muita experiência de mercado, tendo foco sempre nessas experiências com a prospecção de novos parceiros e desenvolvimento de negócio, que vai entrar muito do que a gente está falando agora. Então isso vai ser muito legal e ela é especialista em marketplace na RD, lidera todo o time de incubadora Mare vai explicar o que é isso, não é nenhum experimento, tá gente? Calma aí Vocês vão entender o que é estar incubado, né? Pra gente ter E ela tem dentro dessa área diretriz na parte inicial de operações do CERN Preparando eles para poder aumentar a venda, com melhoria operacional Mas Marê, deixa você se apresentar, porque ninguém melhor do que você para contar um pouquinho aí desses sete anos Pra gente começar, pra galera te ouvir, porque tem muita coisa aí Legal, Ale, primeiro obrigada pela oportunidade aí é, de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência e de principalmente falar sobre como que a RD tem se posicionado no mercado em relação a isso, como que a gente tem desenvolvido sellers e a gente tem feito um trabalho bem legal. É, acho que debate pronto já é super importante eu exaltar esse time que está com a gente, né? Como você falou, a gente tem uma galera aí de profissionais muito bem qualificados, uma galera super experiente de mercado e que tem trabalhado firme aí para é, né, a gente elevar a qualidade dos sellers e também a gente colocar esse seller é, para jogar com a gente, né, que é justamente isso que eu faço aqui com o time de incubadora. Então eu tenho mais de sete anos aí de experiência com, com marketplace, com e-commerce, depois que a gente é picado aí pelo bichinho do Marketplace, parece que a gente não consegue sair, né? A gente gosta e fica aí. Então, é, passei aí por alguns places de mercado e hoje estou na RD, faz um ano, eu completei agora em julho um ano de RD. E a gente chegou aqui para justamente é, ajudar esse seller nesse processo inicial dele de operação com a gente. A gente trazer uma musculatura para ele, para ele estar tá bem preparado para ele vender, né? Como você falou, o seller é... às vezes pula algumas etapas e aí o nosso time de incubadora é justamente o time que vai pegar na mão do seller, ajudar ele a passar por essas etapas. E eu brinco que o nosso trabalho às vezes não é muito grato porque a gente prepara o seller e vê ele voando lá na frente, mas a gente fica com aquele sentimento de mãe orgulhosa, sabe? Que quando o filho vai Vai rampando, vai crescendo Esse é o nosso sentimento em assim, incubadora O nosso trabalho não é segurar o seller Mas é justamente preparar ele Para ele voar A gente quer ver seller voando E esse é o nosso trabalho aqui em incubadora Trazer essa é, Essa musculatura mesmo Para ele vender E para ele aprender o que, que ele precisa fazer Para vender com, com uma operação saudável E bem sustentável assim. Boa Maria eu vou te complementar tá porque eu acho que o que vocês falam e aí? aí e aí a RD eu acho que é muito olhou muito para isso isso tem se tornado um diferencial muito grande no mercado mesmo sendo novo como Marketplace gigante antigo como companhia né Porque tem muito tempo como a hidrogazil mas muito. vocês ajudam a gente a entender quais são as regras de vocês E o que performa bem em vocês Porque o Brasil é o um país do marketplace Tem muito marketplace E cada um tem essa particularidade Para gente é muito bom Quando tem uma incubadora eficiente Porque a, a, você consegue me pegar pela mão E falar assim, cara, legal Isso que você fez assim é melhor assim Isso que você deixou assim Cara, aqui o que vai bem é aqui Então, tipo, como vocês dominam muito o negócio Então é um papel extremamente importante Para a gente poder Ganhar tempo mesmo, bater menos cabeça e puxar performance. Então, acho que complementando aí. Eu acho bem bacana isso, Ale, também, porque uh, a gente é marketplace de nicho. E muitas vezes o seller se surpreende quando ele vai, por mais que ele venda nessas categorias de é, beleza, saúde, bem-estar, ele se surpreende um pouco no que a gente, é, os produtos que performam com a gente, como é diferente, justamente por termos de nicho, né? Então a gente consegue trazer uma audiência qualificada para ele e uma percepção até melhor para ele em alguns momentos de algumas categorias. É, e a gente tem percebido isso, tem sido bem interessante quando a gente conversa com alguns sellers, que eles falam, ah, às vezes eles percebem essa diferença e a gente consegue pegar na mão e, e colocar ele para no caminho certo, né? Digamos assim. Boa. Marê, continuando aqui então, a gente vai girar todo o nosso papo em cima da RD, Marketplace nichado, Boa. Fala de saúde, né? Galera, é tudo de saúde e muita coisa de beleza ali dentro. Então, vale até o convite depois para vocês, se não conhecem, entrarem ali no site da Ra, entrarem no site da Drogazil, na ...encontrar o seu produto lá, que às vezes a gente fica na dúvida o que, que é beleza, a gente sempre entra nessa conversa, então saindo daqui, você vai ter duas tarefas, eu já vou falar as duas, uma delas é essa, a outra eu vou falar mais para o final, a hora que a gente acabar, só que qual que é o negócio, Maria, eu quero surfar essa onda, eu acho que assim, a gente está num momento muito bom de entrada, no momento ainda que a gente consegue pegar Mas... e destacar perante a concorrência dentro da RD de uma forma, quem engaja vai acelerar e já está acelerando, só que assim, acabei de ir lá, ativei a minha loja. Qual que é o meu primeiro passo depois que eu ativo a minha loja? Fiz o cadastro e recebi o um e-mail, ó, oh, você tá aceito, loja ativa. O que, que vem depois? O que, que eu tenho que ter na minha primeira tarefinha é, do dia, vamos dizer assim, com isso? Legal. É, quando gente, aqui na RD, quando a gente ativa um seller, a gente não, não necessariamente ele precisa estar com todo o sortimento para ativação, tá? Então pode ser que eu ative esse seller com um único SKU. E, às vezes tem alguns sellers que, né, de alguns nichos, de algumas categorias, que ele tem um sortimento um pouco mais reduzido mesmo. Então eu não, não vou limitar o, a quantidade de produtos que ele precisa cadastrar para ativar. Então se ele tiver um SKU ativo, pode ser que a gente já ative ele. O que, que acontece e o que, que a gente traz de primeiro momento para engajamento? É, para esse seller engajar com a gente. Cadastre todo o seu sortimento, mesmo que você esteja com essa loja ativa com um único SKU, põe seu sortimento no ar com a gente. Coloque, né? Naturalmente, sortimento com estoque, né? É, mas manda para a gente, manda a carga de produto para a gente cadastrar. É, muitas vezes o, o seller às vezes quer, ah, quero entender primeiro o que que vai, né? Performar, se é essa categoria, aquela Aí ele põe um produto de cada categoria, né? um produto de cada marca, talvez. E a gente acaba perdendo venda, porque a gente tem muita oportunidade. Né? Então, a primeira coisa que a gente fala, cadastra SKU, põe seu produto, põe, joga o seu sortimento aqui com a gente, a gente precisa de todo o seu sortimento para a gente saber onde a gente vai trabalhar com ele. Né? E a nossa ideia até é que é o seguinte, se você está com o seu sortimento todo cadastrado, Qualquer tipo de oportunidade que apareça para a gente mais para frente, você está em campanha, aproveitar a ruptura de estoque de outros, de outros sellers que às vezes estão né, vendendo bem acaba o estoque, você já está com seu produto cadastrado. Para a gente, às vezes, aproveitar alguma sazonalidade, por exemplo. Você tem produto lá, vai chegar uma data especial e aí você tem que cadastrar seu, tudo correndo para aproveitar, surfar a onda se você já está com todo o seu sortimento lá, é muito mais fácil a gente te direcionar. E, mais para frente, quando você for para esse time de farm, que é o que vai olhar para a venda 100%, o time de farm vai estar. Tá, é como se fosse um cardápio, né? Você chega no restaurante, a gente vai chegar para o farm, vai falar: farm, ó, está o cardápio aqui. E aí ele vai falar: ó, o prato do dia hoje vai ser esse. É, para a semana que vem a gente vai trabalhar com isso. E é essa estrutura que a gente quer trazer para o nosso time de venda. Então. Primeira dica, põe seu produto, cadastre seu sortimento, não fica com medo de né, ir aos poucos. Vai 100%. É, marketplace é um negócio de cauda, né? Então, eu, eu costumo dizer que marketplace tudo vende, né? E, e vende de tudo em marketplace. É, um, né? é uma realidade. Então, assim, põe produto e aí a gente vai ter como trabalhar e falar assim, ó, vamos puxar... Esse... Esses itens agora, aqueles, e a gente, a gente vai entregar um cardápio bem, bem recheado aí para o nosso time trabalhar no farm Maria, até um ponto de atenção aqui, né? Porque a gente sempre fica num debate, né? De quando, qual a quantidade de mix ideal de produto, quantos produtos eu tenho que ter. Naturalmente a gente já entendeu, né? E acho que como seller, que ter um único produto é arriscado para todo mundo. Quem acreditava que ter muito pouco produto à venda, né? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Né? era era muito melhor. Ah, tem cinco produtos só que vendem tudo. Na pandemia acabou entendendo também porque muitos deles faltaram. Então assim é um equilíbrio quantidade com qualidade. Mas um ponto que eu queria até indo ainda nessa linha que eu acho que para nós é um aprendizado dentro de saúde e beleza do meu lado é também entender que a RD é nichada e que às vezes muitas vezes o produto que eu não vendo bem em outros marketplaces Pode ser que ele tenha uma boa saída aí com vocês, porque ele é nichado, né? Por isso que é legal colocar o mix todo. Exatamente, exatamente. É, o, nosso, o nosso comportamento, o comportamento do nosso cliente, acaba sendo diferente do que o, o cliente que está em outros canais. É, ele, a gente fala que a gente tem uma audiência é, muito, assim, é, uma audiência... Muito boa, assim, a gente retorna muito bem isso, porque a gente sabe o que o nosso público quer, a gente tem esse. Isso é a característica do market, marketplace de nicho, naturalmente. Mas é, já aconteceu até alguns cases, tá? O, o seller entrar aqui com a gente e falar, esse produto eu vendo muito em outro canal. E aqui com a gente ele acabar vendendo. Ele até vende aquele, mas ele vende muitos outros. Ele abre, expande um pouco. E uma coisa que a gente tem percebido também nesse trabalho de incubadora é que o seller que cadastra mais produtos, isso é uma realidade, tá? O seller que cadastra mais produtos, ele começa a ter uma atração de venda muito mais rápido do que o seller que vai fazendo aos poucos. Então o seller que ele vai colocando 10 produtos aqui, 20 ali, a a curva dele de venda demora mais. O seller que ele já começa mais engajado assim, na quantidade de produtos, a gente percebe a curva dele de venda acontecendo muito mais rápido. E a gente sabe que é isso que o seller quer, porque o seller ele investe tempo investe dinheiro para ter os produtos né, naturalmente vendendo nos nossos canais. E é natural isso, ele quer ver a venda acontecer rápido. É o retorno, é normal. Então, o que a gente tem percebido tem sido os nossos cases. Quanto maior o seu, uh, o seu catálogo aqui, a quantidade de produtos A sua curva de venda acontece de forma mais rápida Boa, eu quis trazer isso porque às vezes a gente acha que a gente já sabe de tudo do lado de cá Estou me colocando como seller também, entendeu? Porque às vezes a gente já é. vende, a gente já tem, a gente chega E aí é legal entender que vocês entendem mais do que todo mundo do público RD, então a gente ouvir, a gente trazer essa oportunidade para deixar o time de vocês selecionarem, então isso daí é bem legal é, para a gente poder puxar e a gente vai vir puxando mais coisa, porque assim, já entendi que eu tenho que cadastrar, então legal. Agora, cadastrar de qualquer jeito é ruim, então assim, é um, um cadastro para RD, se você falar assim, Ale, isso é o padrão RD de cadastro, o padrão do que o cliente gosta e ele compra. É, eu falo, né? A gente precisa cadastrar, o nosso cadastro tem que responder todas as perguntas do nosso cliente. Falar assim, mas Maressa, meu título vai ficar gigantesco. Aí a gente precisa entender as etapas desse cadastro, a gente tem que ter um título muito bem formatado, e aí puxando para o nosso nicho, tá? Falando de é, saúde, beleza, bem-estar, itens que a gente trabalha, né? Perfumaria, então, um exemplo aí. É super importante que além de eu colocar lá o nome, né, do perfume, a marca do perfume. A gente trazer, por exemplo, a quantidade de ml. Né? Perfume, por exemplo, a gente trabalha muito com é, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 200, enfim. Então, isso é muito importante estar no nome do produto, porque o cliente vai exatamente aonde ele, o que ele quer. Isso vai também para, por exemplo, quem trabalha com itens de suplementação. Às vezes precisa colocar quantas gramas. Né? A gente vende whey, itens de suplementação, quantas gramas tem, né? É, é natural, o cliente ele vai, ele vai imaginar quanto que ele está pagando, né? É, pelo quanto que ele vai receber, né? Em termos de, de, de proporção de tamanho de produto. Mesma coisa, comprimidos, multivitamínicos, quantos comprimidos, né? Então, tudo isso é muito importante a gente deixar evidente no título. Aí, o que, que a gente vai colocar nessa descrição? a gente vai colocar na descrição todas as informações que são aderentes para esse cliente, o que, que, ele, que, que ele quer entender, né? o que, que tem ali naquele produto, é, o que, que ele vai trazer de benefício, enfim. É, para perfume, às vezes até tem, a, a, pode parecer que não, mas tem clientes que gostam de saber as notas, né? a nota da fragrância, da fragrância e tal, se é um perfume cítrico, se é um perfume mais adocicado, amadeirado, é, aquela é a nossa vitrine. Né? Quando a gente está andando no shopping, a gente, é, a gente vai ali, é chamado pelo, pelo olhar, né? o que a gente vê na vitrine, enfim. Essa é a nossa vitrine. Então, a gente tem que colocar ali tudo que o cliente pode perguntar a respeito daquele produto. E aí, a gente vai colocar no título as informações principais, na descrição, a gente vai trazer o complemento ali, né, esses detalhes, e na imagem fica ali... É, Super importante a gente ter uma imagem com uma boa resolução. É, a gente agregar valor para essa imagem. Então, dependendo do tipo de produto, até mesmo como você usa o produto, enfim, é, a gente vê bastante isso às vezes em produtos que são daram um cosméticos: né? Se é, é se ele é mais cremosinho, se ele é líquido, enfim, algumas informações. Tudo isso é importante. A gente deixar tudo isso à mostra para o cliente para ele ter certeza e convicção daquilo que ele vai comprar. Então, basicamente, o bom cadastro, ele tem que responder as perguntas do cliente. E aí a gente tem que se colocar no lugar do cliente. O que, que o cliente quer saber do produto? É basicamente isso, quando a gente vai colocar na ficha. É, se eu fosse comprar o produto, o que, que eu perguntaria? Né? O, que que, o que precisa ter ali? Basicamente, então, título... Importantíssimo é o chamariz, tem que colocar a informação que o, que o cliente vai procurar ali. A gente dá uma, uma melhorada nessa embalagem na descrição, trazendo pontos ali diferenciais daquele produto. E as imagens que vão apresentar ali o tamanho, cor do produto, enfim, uma imagem bonita faz toda a diferença.